Olá, sou a Maria do blog Globo Boa Maria e hoje tenho um vídeo extra para vocês. Vou-vos ensinar a fazer fotos assustadoras para o Halloween, mas não vamos utilizar nenhum tipo de máquina fotográfica. Eu vou-vos ensinar a fazer este tipo de fotos usando um scanner, por isso se vocês estiverem interessados em aprender uma nova técnica, é só continuar a ver, espero que gostem. Para este tutorial vamos precisar de um scanner e de um computador. Se vocês não tiverem scanner, utilizem uma fotocopiadora, vocês vão ter a foto impressa e também é giro, é tipo uma polaroid gigante. Acho que vocês já viram o scanner a funcionar, há uma luz que vem de um lado para o outro, nós vamos usar esse movimento em nosso favor e vamos criar deformações e fotos mesmo assustadoras. Por exemplo, se eu colocar a minha mão, em cima do scanner e se eu for arrastando a minha mão para longe da luz o scanner vai reproduzir várias vezes a mesma parte da minha mão o que faz com que os meus dedos pareçam gigantes se vocês acharem que a luz está a andar mesmo muito rápido vocês não conseguem acompanhar nem conseguem fazer os movimentos que vocês querem com, com as vossas mãos ou com a vossa cara vocês podem modificar isso de uma forma muito simples Nas opções da configuração do scanner existe uma parte que diz DPI's se vocês aumentarem os dpi's, a vossa imagem vai ficar com mais qualidade e o tamanho da vossa imagem vai ficar maior o que faz com que a luz do scanner demore um bocadinho mais de tempo a correr de um lado ao outro do scanner e isso dá-vos mais tempo para vocês conseguirem mover-se como vocês querem. Em relação às selfies, o que vocês precisam de fazer é colocarem-se sobre o scanner e ficar lá quietinhos enquanto a luz passa como vocês devem imaginar, se vocês diminuírem os dpi's a luz passa mais rápido e assim vocês não têm problema de ficarem desfocados ou com arrastamento. Mas se vocês quiserem arrastamento e ficar com três ou mais olhos, só precisam de colocar a vossa cara. Quando a luz passar o vosso primeiro olho, arrastam-se um bocadinho para longe da luz e assim o olho é repetido várias vezes e assim vocês conseguem criar fotos criativas, fantásticas e maravilhosas. Ao contrário de quase todos os vídeos são fotografia, vocês não precisam de uma iluminação fantástica para este tipo de fotos. Podem ter até o quarto completamente às escuras. Cria ainda uma foto mais assustadora porque o fundo fica escuro. Vai depender completamente da vossa criatividade e da forma como vocês preferem criar imagens. Se vocês quiserem Outros tipo de fotos mais luminosas vocês podem ver este vídeo onde eu utilizo várias fontes de luz. E se vocês colocarem várias fontes de luz à volta do vosso scanner, vocês criam imagens diferentes e isso vai depender de cada um de vocês. E isso é que é fantástico, eu ver vários resultados através da mesma técnica. Se vocês usarem esta técnica e colocarem no Instagram, façam um tag na minha conta para eu ver e comentar e fazer logo. Gosto, gosto, like, mais gosto, gosto. Okay. E fazer gosto, porque eu vou dar a ver vários resultados que vocês criaram a partir deste vídeo. Por isso, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Na terça-feira, no vídeo de fotografia de terça-feira, vai haver um sorteio de um acessório de fotografia que vos vai dar imenso jeito para as vossas fotos. Eu vou começar a fazer vários sorteios de fotografia com coisas que vos vão dar jeito para as vossas fotos. Por isso, não se esqueçam de subscrever e carregar naquela campainha para receberem notificações sempre que eu carregar um vídeo novo, que é todas as terças e de vez em quando nas sextas que está a acontecer, por isso fiz para vocês, acho eu, espero que gostem disso, talvez, não sei. Nos vemos nos no próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado e estejam a gostar de me ver mais frequentemente. e